Hum, é, eu queria que você contasse a história do sapo Acabei de acordar, Rafa, tô comendo Bom, aco... vamos acordar nove horas da manhã Porque estamos de férias, então merecemos acordar a hora que nós queremos Se nós quiser acordar meio dia, nós acordamos meio dia se inscreva, curte, dá um like, compartilha, não comente pelo Whatsapp. <risos> comente aqui no Youtube. Porque <risos> o povo tem costume de... Eu tô com os dentes O povo tem costume de comentar, mandar comentário pra mim pelo Whatsapp. E não Gente, é pelo WhatsApp. não é pra mandar comentarinho no Whatsapp, comenta aqui me no esposa Youtube. esposa ciumenta? <risos> não sou, não. Sou sim, dependendo da pessoa. É, cuidado, viu? <risos> Mas comenta aqui Eu pelo não Youtube, colocar. não comente pelo Whatsapp. A minha cunhada me deu um chocolate e coloquei no café estragueiro. Ah, é? Nuestra irmã nos deu Chocolata a la pedra Que é da gamuta ambiocanela Hum, que? nem hum. hablo espanhol Esse chocolate mas... aqui minha cunhada deu Eu coloquei no café, mas Não funcionou no café, mas ontem eu fiz ele Com leite maravilhoso, Marcieli, ó, Super recomendo Volta para a Espanha e traz mais Volta para a Espanha Cissa Cissa Não é verdade? É verdade. Então vai, nove é verdade. horas Vamos contar a a história do sapo. A história do sapo foi o seguinte. Nós tínhamos acabado de casar, estávamos chegando em casa. E nós, como a gente mora em chácara, nosso portão fica a 50 metros da casa. Isso exato é Aí fomos entrando, abrindo o portão pra colocar o carro na garagem. Na garagem que não tem. E aí quando o Rafa foi abrir, descer do carro pra abrir o portão, ele viu um sapo enorme e o sapo tava olhando pra ele. Ele falou. Tá um O sapo. Ou seja, o Rafa desceu do carro e ele, ele ia descendo do carro pra ver o sapo. eu falou, não, tem um sapo aqui. Aí ele ficou em pele no carro, naquela parte. Na parte de Da porta, onde fechou a porta. porta, ficou em pele no carro. O sapo tá olhando pra mim. O sapo tá com aquela linguinha de fora. O que, que ele fez? Pô, passou por cima do carro. Em vez de. Fechamos a porta entrou, no fim entrou. O Entramos, Eu não tenho é aí, pelo meu lado mesmo. entrei pelo seu lado para entrar no Eu carro. Eu entrou pro meu lado porque o sapo tava do lado de, de, dele e olhando pra porta dele. Aí depois nós fomos sair no outro dia de manhã. Aí é, nós fomos sair no outro dia de manhã, Adivinha? O sapo ainda estava lá. <risos> porque era uma pedra, não era um sapo ele pulou por cima, gente, ele rolou por cima do carro, do carro, pelo lá de fora, só pra não descer, pra não, sei claro, lá. Claro, sapo, ia pular em mim, porque se eu, eu apressar... Me... Vem, Nina, vem, ela quer subir, pronto. Resumindo, a história não era um sapo, era uma pedra, a gente morreu, morreu, o morreu, sapo de rir. Me... o sapo. E eu conto essa história pra todas as pessoas. Teve um dia aqui em casa também? <risos> não, mas você tava com medo também. Porque a nossa porta, ela é pivotante, né? Pivotante. Pivotante, porta Bivotante. pivotante É aquela porta que você abre com uma... Você abre ela assim, fica uma parte aberta desse lado E ela fica aqui, meio na sala E aqui é aberta hum. E nós entramos à noite, provavelmente um sapinho ali do lado E entrou e por entrou esse um lado na porta que então nós, nós não vimos o, vimos o sapo Fechamos a, a, a porta e, a e estávamos aqui Era caminhinho. umas meia-noite e meia E a Sabrina escovando os dentes Eu escovando o dente no banheiro Daqui a pouco eu olho pro lado de fora da porta Um sapo, aqui no corredor um sapinho olhando pra mim Um sapinho olhando pra mim O Rafa, um sapo O Rafa estava onde? No quarto ou na Não, sala? Não, estava aqui O aqui Rafa editando. estava aqui na sala Você foi por, foi por fora Você pulou a janela do quarto Entrou pelo quarto Foi bom o sapo pra cá E aí eu fui tirar o sapo e aí a Sabrina, eu não tive coragem de pegar o sapo com a vassoura. a Sabrina foi com.. <risos> foi com a vassoura, o sapo foi embaixo do sofá. Aí nós né, vai arrastando o sofá e eu, Sabrina, eu não vou subir. E eu já morri de medo do sapo vir, né? Porque o sapo ele corre rapidinho. Aí por fim mexemos no sofá e conseguimos tirar o sapo pra fora. Mas foi um sacrifício tanto. Mas hoje em dia não entendo tanto medo o de Rafa sapo. Pulou, mas eu não gosto de sapo. O Rafa pulou a janela. Ele pulou a janela com medo do sapo. Foi incrível. Pior ele rodar por cima do capu do carro. Até hoje tá amassadinho. Achando que era um sapo. Pior que não era um sapo. Não, pior que eu abri a porta do carro. Pior Eu vi que era, um sapo. Vi um pior sapo. que ele achou que era um sapo. É o medo, era né? Um que medo sapo. não faz. Quem ainda tá rodando? A moral de hoje é. Não deixe os seus medos. Fazerem Você enxergar coisas Posso enxergar coisas Porque o medo às vezes faz a gente ver coisas, é verdade É isso aí beijos e abraços Beços e abraços, pessoal Peços e Veri Verão-se Como é que vocês estão vale. Que é ok lá em espanhol Vale Vale, vale Vale Vale, vale. Não, vale é ok Vale Vale, tchau Fala tchau, então Tchau, povo Acabou o vídeo, Rafa como é que é tchau em francês? Salut. Salud. Não, a revoir. Nossa. Meu Au revoir. Fala revoir. Revoir. Revoir, people. Arrevois.